E ele diz se uma reação está em equilíbrio ou não. E, caso a reação não esteja em equilíbrio, também nos permite prever em que direção a reação líquida irá para atingir o equilíbrio. Por exemplo, considere a reação hipotética em que o gás A se transforma em gás B. O gás A será representado por círculos vermelhos, ou esferas vermelhas, e o gás B será representado por esferas azuis. A constante de equilíbrio para essa reação hipotética é igual a 3 a 25 graus Celsius. Vamos começar aqui escrevendo a expressão do quociente de reação. Sendo assim, temos que Qc é igual a... Olha, isso tem a mesma forma que a expressão da constante de equilíbrio. Então, colocamos a concentração de B aqui, elevada à primeira potência, dividida pela concentração de A também elevado à primeira potência. Vamos observar nosso primeiro diagrama de partículas e considerar que cada partícula representa 0,1 mol de uma substância. Vamos considerar também que o volume do recipiente é de 1 um litro. Inicialmente, vamos encontrar a concentração de B para que a gente possa substituí-la em nossa expressão de Q. B são esferas azuis. Contando aqui, temos uma, duas, três esferas azuis. Cada esfera ou cada partícula representa 0,1 mol. Portanto, 3 vezes 0,1 é 0,3. Aí, dividindo isso pelo volume, que é 1 um litro, vamos ter uma concentração de 0,3 molar. Portanto, a gente pode vir aqui e substituir esse 0,3 molar na concentração de B. Aí, dividimos isso pela concentração de A. Bem, como existem cinco partículas vermelhas, onde cada partícula representa 0,1 mol, temos 5 vezes 0,1, que é 0,5 mol de A. Aí, dividindo isso por um volume de 1 um litro, temos uma concentração de 0,5 molar para A. Observe que poderíamos apenas ter contado o número de partículas e feito 3 dividido por 5. Assim, teríamos encontrado o mesmo valor para o quociente de reação Q. Enfim, ao resolver isso, chegamos à conclusão que Qc é igual a 3 quintos, ou 0,6. Observe que Kc é igual a 3, portanto, Q não é igual a K. E, nesse caso, Qc é menor que Kc. Como Q não é igual a K, nesse instante de tempo a reação não está em equilíbrio. Para que essa reação alcance o equilíbrio, Q precisa ser igual a K. E como Q é muito menor que K, se você pensar bem, Precisamos aumentar o numerador e diminuir o denominador, não é? Então, isso significa que temos muitos reagentes e poucos produtos. Mas, enfim, voltando aqui na equação, podemos dizer que a reação líquida vai estar se movendo para a direita a fim de fazer mais produtos. Portanto, a reação líquida se move para a direita para fazer mais partículas azuis. E devido a isso, o número de partículas vermelhas vai estar diminuindo. Podemos ver isso comparando esses dois primeiros diagramas de partículas aqui. Vamos comparar o primeiro diagrama com o segundo diagrama? No primeiro diagrama de partículas, a gente tinha três azuis e cinco vermelhas. E no segundo, temos cinco azuis e apenas três vermelhas. Isso mostra que a reação se alterou para a direita, aumentando a quantidade de produtos e diminuindo a quantidade de reagentes. Vamos calcular o Qc nesse instante de tempo para o nosso segundo diagrama de partículas e ver se já alcançamos o equilíbrio. Bem, temos cinco partículas azuis e apenas três vermelhas. Portanto, Qc é igual a 5 sobre 3 ou 5 terços. Lembre-se de que a constante de equilíbrio Kc é igual a 3. Portanto, Qc ainda não é igual a Kc e, com isso, a reação não vai estar em equilíbrio. Repare que Q ainda é menor que K, portanto, a reação líquida vai se mover para a direita novamente a fim de aumentar a quantidade de produtos e diminuir a quantidade de reagentes. Agora, vamos comparar nosso segundo diagrama de partículas com o nosso terceiro. No segundo diagrama de partículas, temos 5 azuis e 3 vermelhas. E no terceiro aqui, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 azuis e 2 vermelhas. Logo, aumentamos a quantidade de azul e diminuímos a quantidade de vermelho. Vamos calcular o Qc para o momento representado pelo nosso terceiro diagrama de partículas. Bem, existem seis azuis e apenas duas vermelhas. Dessa forma, temos que Qc é igual a 6 dividido por 2, que é igual a 3. Qc é igual a 3 e Kc também é igual a 3. Sendo assim, Qc é igual a Kc e, portanto, essa reação, agora, está em equilíbrio. No equilíbrio, as reações se transformam em produtos na mesma velocidade em que os produtos voltam a ser reagentes. Devido a isso, a concentração de reagentes e produtos permanece sendo constante no equilíbrio. Como vimos aqui, quando Q é menor que K, a reação não está em equilíbrio. Existem muitos reagentes e poucos produtos. Dessa forma, a reação líquida vai para a direita a fim de aumentar a quantidade de produtos. A reação líquida continua a ir para a direita até que Q seja igual a K e a reação alcance o equilíbrio. Nesse ponto, as concentrações de reagentes e produtos param de mudar e permanecem constantes. Ah, claro, também é possível que Q seja maior que K. E quando isso acontece, a reação não está em equilíbrio mas, nesse caso, temos muitos produtos e poucos reagentes. Dessa forma, a reação líquida vai para a esquerda a fim de aumentar a quantidade de reagentes e diminuir a quantidade de produtos. A reação líquida vai continuar indo para a esquerda até que Q seja igual a K e a reação alcance o equilíbrio. Vamos ver outra reação agora. Aqui temos o foigênio se decompondo para formar monóxido de carbono e gás cloro. Sabemos que, para essa reação particular, Kc é igual a 2,2 vezes 10 elevado a menos 10 a 100 graus Celsius. Vamos dizer que, nesse exemplo, recebemos concentrações de monóxido de carbono, folgênio e cloro em um determinado momento, e nos foi perguntado se a reação está em equilíbrio ou não. Caso a reação não esteja em equilíbrio, precisamos dizer em que direção a reação líquida está indo a fim de atingir o equilíbrio. O que podemos fazer aqui para alcançar o nosso objetivo é calcular o Qc nesse instante de tempo e, em seguida, comparar o Qc com o Kc. Vamos escrever nossa expressão Qc aqui. Sabemos que QC é igual à concentração de monóxido de carbono elevado à primeira potência vezes a concentração de cloro elevado à primeira potência, e isso é dividido pela concentração de foigênio, ou seja, a concentração de COCl2. Nesse momento, a concentração de monóxido de carbono é 3,4 vezes 6 molar. A concentração de cloro é 6,0 vezes 10 elevado a 6 molar e a concentração de foigênio é igual a 2,0 vezes 10 elevado a 3 molar. Quando substituímos todos esses valores em nossa expressão e resolvemos, chegamos à conclusão que Qc é igual a 1,0 vezes 10 elevado a 8. Repare que nesse caso Qc é maior que Kc porque Qc é igual a 1, vezes 1,0 vezes 8 e Kc é igual a 2,2 vezes 10⁻, 10. Quando Qc é maior que Kc, temos muitos produtos e poucos reagentes. Dessa forma, a reação líquida está se movendo para a esquerda e, com isso, está havendo um aumento na quantidade de foigênio. A reação vai continuar indo para a esquerda até que Q seja igual a K,